Vou mostrar um pouquinho aqui do, das partes comuns do hotel é, Hoje, como a gente acabou pagando caro no almoço, a gente decidiu ir no mercado e comprar algumas coisinhas para fazer um lanchinho Cara, eu gosto muito das prioridades portuguesas O vinho, mais ou menos 1 ,40 euros. A gente comprou um vinho verde por 1,40 Então hoje a gente vai comer pão com queijos e vinho Aqui é o quarto, tem senha. O banheiro é compartilhado, mas tem dois quartos só nessa área e dois banheiros. Sofazinho e uma cozinha. Olá. Tacinhas. Ah, tem tacinhas. Mas não achei o... O abridor? O abridor. Então que bom que a gente comprou. O abridor foi R$ 2,90. Foi, muito... foi mais caro que o vinho, o dobro do vinho. Mas tudo bem. Eu levo pra Inglaterra. Então, o presunto, o pãozinho que a gente escolheu, esse aqui é queijo de é, ovelha, é. leite de ovelha, R$ 2,88, aí tem esses pãezinhos menores, esse pão aqui foi 40 centavos de euro, esse aqui tá sem preço, mas eu lembro que foi mais ou menos uns dois e pouco, o brie. 2 euros esse pedaço. a manteiguinha. Não lembro quanto foi. Foi um euro mais ou menos. 80 centavos, gente. De... 80 centavos. Esse café, achei barato, foi. Café. Quanto que foi? O café, você lembra? Acho que foi um e pouco também. Não, a gente tem a nota aqui. Um e nove. Um e nove, o café soluva esse pote aqui. Achei barato. Assim, considerando, né? O Hã? Um euro, o um euro. o feijão que a Tayla gosta britânico. Vou ter que levar pra casa. É pra... <risos> Cuidado pra estourar é o peso da mala. Brasileira, levando feijão. é yeah. Pra casa. Hora de provar esses docinhos da Casa Brasileira da Rua Augusta. Do que que é isso aqui mesmo? Um Esse presta. Isso é queijada... De queijada requeijão. de requeijão? Uhum. queijada de requeijão parece algo... Redundante Sim. <risos> E o seu é? Castanha de Ovos. Então me dá o meu O meu é o maior É bem pesado, parece ser bem gordo O que, que você está comendo? Queijada de requeijão E é boa? Gosto quindim Gosto. Eu não gosto, de eu não, gosto. <risos> não tem gosto de quindim? Não tem gosto de quindim. Tem gosto de quê? Pudim. Tartas de, de ricota. Agora eu vou provar um que eu escolhi. Tem pouco ovo aqui, né? Não, é um croquete de ovo. Esse aqui é castanha de ovo. Quindim. Tem gosto de quindim. Eu, gosto de quindim né? ai, ai. eu acho que talvez eu tenha como do papel. Ah, não, não. Ou é uma casca. É uma, acho que é uma Deixa eu provar isso aí. Vai. Hum, não me gusta. Não. Qual é que é dessa casca embaixo, gente? É um. Bom do quindim é que ele tem coco. Esse aqui é tipo quase um quindim, mas não tem o brilho do quindim e não tem coco. Então ele tá um nível abaixo de quindim. Quindim é mais gostoso. <risos>